Agora a equação pedida é o 5x ao quadrado mais 6 igual a 4x ao quadrado mais 6. A primeira coisa que fazemos é passamos o 4x ao quadrado para o primeiro membro e este 6 que aqui está para o segundo membro. E vamos lá ver o que é que obtemos. 4x ao quadrado menos 4x ao quadrado, 5x ao quadrado menos 4x ao quadrado e igual a 6 menos 6. Em seguida, operamos estes monómios para ver quanto é que dá. O primeiro vai dar 4, 5 menos 4, que vai dar x², igual 6 menos 6, como são simétricos, dá 0. Então, qual é o número ao quadrado que é igual a 0? É logo o x igual a 0.